Fala pessoal, aqui é o Guerra. Eu vou falar para vocês agora como você pode usar um pad de bateria ou um trigger direto conectado na sua mesa de som, na sua interface, sem precisar, sem ter necessidade de usar um módulo. E você pode usar plugins uh, nativos. Nesse caso, eu vou mostrar os plugins do Reaper. Então, você pode estar usando eles para poder fazer funcionar seu pad. No caso, aqui eu vou fazer os testes com um pad da Yamaha. É, é um padzinho da Yamaha, das DTX e aí você pode fazer isso com um trigger ou pode fazer isso com pé um pad de pratos qualquer coisa vai ser o mesmo princípio para você aplicar, beleza? Vamos lá para o vídeo beleza pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos... eu tô aqui no Reaper, vou incluir uma nova track que vai ser a track do meu trigger ou do meu pad ou que seja como eu estou usando o pad de caixa, eu vou escrever aqui. Caixa 02. Que é o... Ou posso escrever caixa... Caixa pad. Pad. Que aí eu sei que é o pad, não é um microfone que está na minha caixa. Né? Aí, o que, que a gente vai incluir aqui? Uh, os dois plugins que precisam para poder fazer funcionar aqui o nosso esqueminha. Então, o, o Matic. Que é esse aqui. Ó. Reassemble... Samplematic cinco mil. Vamos incluir ele, beleza. Vamos incluir o próximo, que é o drum attack. Áudio é, to midi drum trigger. Que ele faz o que? O sinal é, ativar um trigger, um gatilho, né? Que seria um, um arquivo vamos dizer, um midi, né, no caso. Agora vamos lá, depois a gente vai falar desse campinho aqui do, do Audio to Drone Trigger. Aí vamos falar aqui do, desse plugin primeiro. Então vamos falar desse plugin do Real sample Magic. Ele você vai... Primeira coisa, você tem que ter o sample do som que você quer. Eu, aí você clica aqui em Browse. Vai uh, na, tua, na tua biblioteca de samples, você pode... Depois, se vocês quiserem um vídeo falando sobre como ter esses sons aqui, a não ser que você compre os uns, uns 100 pontos, mas dá para você usar um som de uma caixa que você goste. Dá para você pegar, por exemplo, um som do Easy Drummer, que tem vários sons lá, e transformar eles num som que você pode, num som usável aqui. Né? Se vocês quiserem, deixa aí um comentário. Não se esqueça de deixar aquele like aí. Se não, você esquece. Já deixa logo aí. Beleza? Aqui eu vou usar uma. Uma caixa da Cravioto Que é uma caixa 14 por 6,5 tá Cravioto Maple Uma caixa de Maple ah, Beleza? Tá chegando o som aí ó Clica nesse quadradinho Você ouve o som do Do sample que você tá usando Beleza? Ah, então tá Aí aqui, por enquanto É isso, aqui você Não precisa mexer em nada Vamos lá ah, vou, vou voltar no outro sample já já O que, que a gente vai fazer aqui? Eu peguei aqui um pad Conecta o teu pad E o que, que você faz? Você conecta na tua mesa No in, por exemplo Aqui eu vou dar um, um hack aqui, Vai aparecer aqui as opções O meu tá no 6 Eu sei que ele tá no input 6 Tá? Aqui tá com 8 Tá, eu tenho 18 input aqui Eu coloquei só 8 disponíveis São os 8 press ah, tá, aí tá no input 6 Vamos fazer uma gravação aqui Beleza? Vamos lá, vou colocar, vou dar o rec E vou pegar aqui um padzinho Vou pegar um par de baqueta aqui Na verdade eu vou pegar só uma baqueta Promark, usem Promark <risos> Vamos lá Patrocina nós, Promark Vamos lá Vocês estão vendo que eu estou dando toques, vamos dizer, que é nota fantasma. Né? Só para vocês terem uma, uma noção depois do que, que eu vou explicar o outro plugin, o que, que ele faz. Agora eu vou bater mais forte. Bom, já é mais que suficiente para a gente fazer o nosso teste. Vou parar a gravação, salvar que que a gente vai fazer agora vamos dar um play aqui ó você vai notar uma coisa beleza isso aqui é bacana tá vendo esses essas linhas pequenininhas então essas linhas aqui elas são é o sinal viu, fraco do pad então o que acontece você pode você tem a opção de estar tá configurando esse sinal no Open aqui para poder ele ativar o som, ativar o trigger. Que, o que é, que é isso? É a sensibilidade, vamos dizer assim, do sinal. Ele vai identificar que tem um sinal a partir daquele DB é, e aí ele vai ativar o trigger dependendo daquele sinal. Entendeu? Eu vou dar o um play aqui e você vai ver. Ó. Agora eu vou aumentar a sensibilidade. Isso é. Ele vai precisar de ter um sinal mais forte para poder ativar. Entendeu? Então assim, vou dar play com a sensibilidade menor. Vou aumentar a sensibilidade. Aí aqui ele vai tocar. Ó. Aqui ele não vai tocar porque a sensibilidade não está baixa. E aqui é a mesma coisa. Ó. Vou baixar aqui de novo. Aí tem um porém. Vou, dar, vou baixar a sensibilidade bastante e vou tocar esses sons altos aqui. Você notou algo aí? Tocou como se fossem duas notas, assim? É por isso que você tem que regular direitinho para você não ter problema. Desculpa o barulho que as crianças estão brincando. Aí, o que, que você vai fazer? Regular isso aqui de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Você vai regulando... Uma vez que você regulou direitinho, não precisa ficar mexendo, né? Então o segredo é ter uma pegada constante Uma pegada constante, você não vai ter problema com isso Fala pessoal, já ia esquecendo aqui uma, Um detalhe no Reaper, você pode, por exemplo uh, Depois que você anexou, você fez os trabalhos aí do, dos, dos teus plugins de de áudio aqui já selecionou uh, já deixou tudo certinho no teu a tua e tal e já checou uh, já escolheu o teu sample você pode incluir por exemplo algum plugin da tua preferência no, no caso eu posso incluir um FabFilter Pro Q3 por exemplo eu é, posso escolher aqui a Snare Bleeding Control Resonance ou Punch and Blade. depende uh, Muitos dos teus simples já vem certinho Se você quiser mexer em alguma coisa, você pode incluir Por exemplo, ouvir o som aqui rapidão <música> Sem o Fab <frap> Filter <música> Incluindo Então é isso Às vezes você pode querer melhorar o som Ou mudar o som do, do teu sample você pegar então é isso aí vamos seguir para o vídeo outra coisa é ajusta esse, essa sensibilidade de acordo com o teu com o teu kit se você está montando por exemplo se eu montei essa caixa aqui ela tem uma entrada uma entradinha para um clump aqui ou alguma alguma entrada de, de estante se eu montei ela um estante com o pescoço de alguma girafa alguma coisa assim um estante então, pode ser, que a, pode ser que a peça receba vibração de uma parte da batera. Então, você tem que ajustar aquela sensibilidade na tua necessidade e de acordo com a montagem do teu kit. Se você tem uma, uma parte exclusiva para a parte eletrônica, se você está colocando vários pads e eles estão separados da bateria não estão conectados a ela, no meu caso, a minha batera está conectada e os pads estão próximos. Então, ele pode receber vibração. Então, você tem que ajustar aquela... Ajusta aquela sensibilidade de acordo com a tua necessidade E vai é, deixando da melhor forma possível né? Não deixa muito sensível Senão ela pode qualquer vibração Ativar o trigger e fica ruim né? Vamos voltar lá para o Reaper Beleza, voltando aqui no, no Reaper aí, uh, vamos dar uma, Vou fazer um teste aqui para vocês ó. Por exemplo Está aqui a caixa, né? A gente vai, vou pegar um som de bumbo, vou pegar um som de prato aqui ó, China, tá? Beleza, aí vamos dizer que esse aqui é um vamos, esse aqui é um prato, um prato eletrônico, sacou? Então assim, possibilidades infinitas, você pode fazer o que você quiser com é, sem necessidade de usar um módulo e isso facilita bastante. Na hora de você compor a bateria e tudo Se você não tem um módulo, não quer comprar um módulo Não vê necessidade, você pode usar dessa forma, sacou? Então galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo É isso aí Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários Se eu esqueci de falar alguma coisa Ou falei alguma coisa errada, vocês corrigem aí pra mim E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse tipo de assunto Se você quiser saber, por exemplo, como eu posso criar esses samples, como eu posso tirar um som de uma caixa que eu tenho aqui na minha casa e transformar ela num sample para poder usar num trigger, por exemplo ou, uh, ou como eu pego do Easy Drum, por exemplo, que tem muito sample bacana lá, como é que eu pego um, um sample lá e uso num trigger? Mas se você tiver interesse aí, vocês podem escrever aí nos comentários e deixem aí a sua curtida aí, qualquer coisa eu gravo outro vídeo sobre esse tipo de assunto se vocês curtirem, tá bom? e é isso aí, obrigado aí até mais, espero ter ajudado vocês. Valeu, se inscreva no canal.